A cidade de Townsville, não, peraí, é a cidade de Spielberg, é o Red Bull Ring de novo, esse foi para quem cresceu nos anos 90, assistindo as meninas superpoderosas. Zumar Laranja, torcida de Max Verstappen, todo mundo a caráter, todo mundo vestido com o laranja holandês, a manifestação do Race Run, muita gente ajoelhando, metade do grid ajoelhando, mais ou menos, a favor do antirracismo e de pautas sociais importantes. O grid, um pouquinho antes da largada, teve até o hino da Áustria sendo cantado em heavy metal. Partiu a corrida, Max Verstappen manteve a liderança, Lando Norris tentou, via, mas não conseguiu incomodar muito. Os primeiros sete colocados não mudaram. O que mudou? O que mudou foi lá atrás, porque, e vai aparecer na imagem, o Esteban Ocon, fora da pista, ele foi encaixotado pelo Antonio Giovinazzi de um lado, pela Haas do outro. Uma das Haas, olha só o, o, o toque do Ocon, que acabou quebrando a suspensão dianteira direita dele, tirou o carro da Alpine da corrida, ele parou do lado de fora, teve safety car, também furou o pneu do Antonio Giovinazzi, que precisou ir para os boxes. O safety car veio, ficou por duas voltas. A situação do carro da Alpine não era tão complicada assim, na hora da relargada, o Verstappen segurou o ritmo, estilingou, abriu bem na frente e o Sérgio Pérez veio atacar o Lando Norris. E foi uma briga bastante interessante. O Pérez foi lá fora na curva 1, colocou o carro um pouco na frente, o Norris voltou, o Pérez tinha um pouquinho de vantagem, mas o Norris estava por dentro, até que o Tcheco Pérez quis passar lá por fora, o Norris fechou a porta, ele bateu na brita e reclamou no rádio da equipe que foi empurrado para fora da pista. Bom, logo em seguida a FIA anunciou que ia, ia olhar, ia analisar, a ver o que aconteceu. Um pouquinho mais atrás, o Daniel Ricardo começou a ganhar muitas posições, você viu a passada dele no Sebastian Vettel, na sequência o Norris segurou muito o Hamilton na, ali na segunda posição, mas o Hamilton passou, finalmente. Começou então um festival de punições. O Yuki Tsunoda, cruzando a linha branca na entrada do lane foi punido. O Lance Stroll também acabou punido por exceder os limites do lane. o limite de velocidade não foi bem aí. O Giovinazzi foi punido por passar no safety car. Uma bagunça, a briga do Pérez com o Leclerc. E ela veio depois do Lando Norris receber a punição. Aí teve uma questão com as Mercedes, porque o Hamilton teve um problema, bateu na zebra da curva 10, a Mercedes diz que ele quebrou um sensor aerodinâmico, o carro perdeu muito rendimento. O Bottas foi chegando, mas a Mercedes falou para ele não passar, só que o Norris começou a encostar no Bottas, e aí o Bottas recebeu a permissão de passar, passou, o Norris também passou, assumiu o terceiro lugar, acabou a corrida, você viu, Max Verstappen cruzando no primeiro lugar, e aí quando Walter e Bottas e Lando Norris já tinham cruzado em segundo e terceiro, fechado o pódio, o, o Sebastian Vettel ia ultrapassar o Kimi Raikkonen, o Raikkonen, inexplicavelmente deu no meio dele, fechando o carro de uma vez só, jogou a porta na cara do Sebastian Vettel, ele também seria punido por isso depois da corrida, com a perda de 20 segundos, a soma de 20 segundos no tempo final dele. O Max Verstappen venceu de novo a quinta vitória seguida da Red Bull, que dispara na liderança do campeonato. São 32 pontos agora que separam Max Verstappen e Lewis Hamilton. 44 pontos separam Red Bull e Mercedes do Mundial de Construtores. A Fórmula 1, depois dessa trabalhosa rodada dupla, para descansa uma semaninha e volta daqui duas semanas no fim de semana do GP da Inglaterra em Silverstone, dia 18 de julho. E aí vai ser a primeira vez na história da Fórmula 1 com o novo formato do Sprint Qualifying, a corrida de classificação. Nos vemos lá!